Fala seus doideira, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Bem-vindos para mais um vídeo. Nesse canal tem uma playlist chamada Tutoriais. E lá, até agora, só tem um vídeo. E esse é o segundo vídeo que será adicionado lá. Na minha vida eu aprendi uma coisa. Nós não podemos julgar os outros por nós mesmos, ou seja, nós não podemos simplesmente achar que todo mundo sabe fazer aquilo que a gente sabe. Então, baseado nisso, eu resolvi aumentar os vídeos de tutoriais dessa playlist. E acredite ou não, eu vou ensinar você a usar um fone de ouvido com fio. Para que que serve o fone de ouvido com fio? Acredite ou não, muita gente não sabe como usar um fone de ouvidos simples como esse daqui com um fio então para aprender a usar o fone de ouvido é só seguir o exemplo então passo número 1 você vai pegar o fone de ouvido né depois que você tirar da caixa é óbvio e aí você vai abrir assim fone de ouvido e colocar na sua cabeça nas suas orelhas assim é claro que nem todo mundo tem a orelha no mesmo lugar algumas pessoas têm a orelha mais para cima outros mais para baixo por isso que existe esse ajuste aqui ó tá vendo em que você pode colocar para cima e para baixo por exemplo se eu tivesse minha orelha aqui no pescoço era só eu ajustar isso aqui bem assim e colocar aqui ó tá vendo ia ficar certinho no meu pescoço mas como a minha orelha é no lugar certo de, das pessoas bonitas então eu vou ajustar ele para ficar bem confortável na minha cabeça, nos meus ouvidos, olha aí que legal, não é? Ficou legal, tá vendo? Bom, esse é o número 1 um do passo a passo de se utilizar um fone de ouvido. Agora, muita gente pergunta, né? Meu, mas o que, que é isso, velho? Para que, que serve esse plug aqui? Esse pluga eu vou te mostrar para que, que ele serve. Eu tenho aqui comigo um radinho de pilha de 1970. É muito legal porque ele pega a MFM e é a pilha. Então vamos supor, se algum dia tiver uma Terceira Guerra Mundial, igual tá havendo essa possibilidade. Todas as comunicações de internet, televisão, etc e tal, serão cortadas e o que vai sobrar serão as ondas de rádio então se você quiser se manter informado será interessante você ter na sua casa um radinho a pilha AM e FM então olha só que legal tá vendo papapá papapá papapá mulher tá falando lá do, no, na, na, na rádio né então beleza mas aí vamos supor deixa eu desligar aqui, vamos supor que eu esteja num bunker, certo, secreto, e eu não quero ser ouvido por ninguém, o que, que eu faço? Eu vou usar o meu fone de ouvido no radinho de pilha. Então, e para isso eu vou precisar desse plug. Aí o que, que eu vou fazer com esse plug? Eu tenho meu radinho de pilha e eu vou procurar no meu radinho de pilha esse buraquinho aqui, ó, tá vendo? Aí nesse buraquinho é onde eu vou encaixar o plug. E puk, pronto, já estou totalmente seguro nesse momento. Posso ligar o meu radinho, ó, tá saindo no fone, tá vendo, controlo o volume, tá, porque ninguém precisa ó, ouvir o que eu tô ouvindo, coloco no meu ouvido e pronto, já posso usar o meu fone de ouvido com fio no meu radinho de pilha, tranquilão, sem incomodar ninguém, sem ser incomodado, posso andar na rua, né? Tranquilão, não preciso mostrar pra ninguém o que que eu tô ouvindo, as pessoas ao meu redor não ficarão incomodadas, elas poderão conversar naturalmente, sem precisar ficar gritando, né? Ou olhando feio pra você, com olhar assim, querendo dizer, pô mano, abaixa esse som aí que eu tô tentando conversar aqui, velho, tal, né? Dá uma seu uma aí dá uma se toca um pouco e se eu tiver no meu bunker, né eu vou estar tá mais tranquilo só é importante é claro você lembrar de ter uma reserva uma reserva de pilhas né porque se acabar a sua pilha você simplesmente vai trocar a pilha do seu radinho para você continuar ouvindo aí as frequências de todos os países que vão estar tá rolando né caso tenha aí uma terceira guerra mundial beleza? Bom pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você achou útil, interessante, compartilhe com a sua avó, porque provavelmente sua avó não conhece, né? Ou compartilhe com alguém que você acha que pode se interessar por saber como que se usa um fone de ouvido com fio, num radinho de pilha ou em qualquer outra coisa que tenha esse buraquinho aqui para encaixar o plugin do fone de ouvido. Gostou? Então curte, inscreva-se no canal e nós nos vemos no próximo vídeo